Fala galera, beleza aqui? Fala Matheus. Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre as histórias mais tristes do K-Pop e eu acho que umas três dessas você não conhece. Então já vai deixar um like e inscreva -se no canal, compartilha esse vídeo para os seus amigos que gostam de K-Pop, que se interessam pela cultura do K-Pop. Deixa o like e inscreva -se no canal, porque isso é muito importante. Ah, você que é novo, deixa o like e inscreva -se no canal também. Então, a One, ela foi totalmente traída pelo pai dela, porque desde que a Dara tinha 10 anos de idade que eles foram viajar lá para Filipinas porque a qualidade de vida deles não estava tão boa na Coreia ele começou a administrar toda a carreira dela, todo o dinheiro dela e diante de lá o pai dela começou a ser viciado em jogos e infelizmente ele gastou todo o dinheiro dela então a IG Entertainment mandou um convite pra Dara para ela ser uma trainee e ela aceitou e a família dela foi direto a Coreia e ela tá até hoje sendo as idols mais, mais sucedidas do K-Pop Que ela participou do 2 n Bom, se você conhece uma menina que chama Eunah Ela ia debutar no Pink Punk Que se você conhece a história do Blackpink é, O Blackpink não ia se chamar Blackpink, ia se chamar Pink Punk Mas ia ter mais integrantes, mas acabou tendo quatro integrantes Uma dessas seria a Eunah Kim Sim ela tentou debutar em vários grupos, ela já fez até uma dupla, uma unit, mas infelizmente não deu certo a carreira dela, foi muito triste, muito triste mesmo. Tipo, ela tentou entrar em vários grupos, por exemplo, ela entrou num grupo que não deu certo, ela entrou em uma... a última carreira dela, que eu tô sabendo, foi uma carreira dela solo. Não, uma carreira dela com duplas. Isso, duplas. E infelizmente ela não tá mais na indústria, sabe? Isso é muito triste mesmo. Bom, eu acho que esse vocês não conhecem, que é sobre a história de Ori. Ori era uma menina que era adolescente. Ela simplesmente debutou com a música dela, que foi aparecendo no Music Bank em 2009. Ela foi muito criticada, porque muitos perguntavam por que, que ela debutaria é, solo, porque o vocal dela era péssimo, e tipo, na, na... um depoimento que ela deu, ela disse que ela estava tendo muitos problemas com isso, ela tinha depressão, ela tinha um problema até de barriga também, que era muito sério. E depois disso ela sumiu da indústria do K-Pop. Isso é muito triste porque pessoas novas querem começar, mas a Coreia não dá espaço pra elas começarem, entendeu? Bom, pra quem não assistiu o Produce One One, teve seu fim, logicamente. E em primeiro lugar foi o Kim Yo Han. Sim, ele debutou é, no x 1 E infelizmente, depois de todas aquelas polêmicas do fraudado, voto e tal, o grupo deu desbente. Foi... Muito pouco a estreia deles, assim, o um tempo deles, mas deu desbende. E depois disso ele tentou participar de um K-Drama School, que foi lá para 2010, 2009, ele tentou... Não, 2010, 2009, fui lá para 2000 e pouco. Ele tentou participar, mas não deu certo por causa de brigas também entre a produção. E hoje ele tá tentando debutar em um grupo que, na verdade, não revelaram o nome ainda, mas eu tô muito ansioso porque eu vou acompanhar esse grupo. E aí? Qual a história mais triste você achou do K-Pop? A da Uri? A da Dara? Ou do Kim jong Hum, ou da Euni? Deixa nos comentários e deixa o like e se inscreve no canal. Então, obrigado por assistir esse vídeo.